E aí, gente verde, e aí, gente profunda, aqui Patrícia Cândido, Embaixadora Mundial da Fitoenergética, para te falar de cinco hábitos que são inocentes, que são bobinhos, que às vezes você nem percebe, mas que acabam estragando a sua saúde. Vamos lá, então? Solta a vinheta, pessoal! dizer que nós somos escravos dos nossos paradigmas. O que, que são paradigmas? São rotas mentais que a gente segue desde que a gente nasceu, desde que a gente começou a ser educado. O paradigma é um conjunto de hábitos e crenças onde estão envolvidos todos os estímulos que você recebeu, desde a barriga da mãe, os laços genéticos que você carrega no seu sangue, os comportamentos das pessoas que estão ao seu redor, todas as cores que você enxergou, todas as coisas que você viu, as músicas que você escutou, o estresse que você viveu, tudo isso forma o teu conjunto de crenças, a tua personalidade, né? a tua base que faz com que tu haja de determinadas formas automáticas e que você nem perceba o que está fazendo, mas essas emoções e essa forma de agir causam muitos problemas à saúde, porque você está fazendo de um jeito automático, não está parando para perceber o quão nocivo isso é para sua vida. Então, vou falar dessas cinco coisas que você está fazendo de uma forma automática, não está percebendo e está comprometendo a sua saúde. A primeira delas, quando acordar, eu faço. Ou, amanhã, quando eu acordar, eu faço. Quando a gente vai dormir, com essa frase na cabeça, é, a gente já vai dormir agitado, pensando o seguinte, eu preciso lembrar que eu tenho que fazer isso amanhã. Eu não posso esquecer de fazer isso amanhã. Tem pessoas que confiam na memória e colocam tudo dentro da cabeça e não usam as memórias auxiliares. O que é memória auxiliar? É um bloco de notas do celular, é um bloco de notas de papel, é um lugar onde você anota as coisas, porque no papel dá para confiar, está anotado ali. Na sua cabeça, você pode esquecer, ainda mais na era que a gente vive hoje de hiperestimulação da mente, onde a gente está em contato ao tempo todo com um monte de informação, tudo com muita velocidade, com muita rapidez. Às vezes, nem dá tempo de fazer uma reflexão profunda sobre alguma coisa, porque você já tem que ver o próximo post na rede social. E a gente não para mais para pensar e analisar alguma coisa de todos os pontos de vista. Então, essa agitação mental faz a gente esquecer as coisas. E outra coisa, tem um fenômeno estudado no Vale do Silício, lá na Califórnia, que se chama Efeito Google. É um estudo que foi feito, que comprova, até está no meu livro Código da Alma isso daí, é um estudo que foi feito que comprova que o nosso cérebro está mais preguiçoso depois dos buscadores de internet, né? Buscador de internet é o Google, né? Muito antigamente era o Yahoo, tinha outros buscadores, né? Hoje o Google é o que fica mais em evidência. Mas quando você faz, quando você sabe que existe um Google, onde você pode buscar informação, o seu cérebro ele fica mais preguiçoso, porque o nosso cérebro faz qualquer coisa para economizar energia. Então, usa a memória auxiliar. Não dá mais para confiar na memória hoje, como a nossa memória era anos atrás. Entende? Confia no bloco de notas. Confia no bloco de papel que você tem. Confia numa memória auxiliar. Anota o que você precisa fazer amanhã, quando acordar. Ou então, já deixa feito hoje, antes de dormir que você vai dormir muito mais relaxado, muito mais tranquilo, e isso vai fazer com que o seu dia seja melhor. Beleza? Então, a segunda dica é, tem que. Problema geral da nação, tem que. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que ir lá em tal lugar, eu tenho que chegar na hora, eu tenho que conversar com fulano. Esse tem que ele nos escraviza. Ele nos torna escravos daquilo que tem que fazer. Então, a, a dica é que você se acalme, né? Porque quem fica no tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, acaba ficando ansioso e aí não consegue fazer nada direito. Então, tira o tem que de ação e coloca o posso. Eu posso fazer tal coisa hoje, eu posso fazer tal tarefa, eu posso ir em tal lugar, eu posso conversar com fulano. Troca o tem que por posso, porque o posso gera uma energia de possibilidade e o tem que tem uma energia de obrigação. Então, com o tem que você se sente obrigado, com o posso é possível, é possível que eu faça. Tira o peso, sabe? Torna a vida mais leve. Terceira dica, só vou dar uma olhadinha. Isso aqui, gente, é o que dispara a procrastinação, que é uma palavra que hoje está na moda, que as pessoas falam tanto, é o que dispara o transtorno de déficit de atenção. Eu só vou dar uma olhadinha na rede social. Quando você vê, você ficou três horas lá dentro e não fez o que precisava ser feito. Porque a gente tem um leque de obrigações diárias, todo mundo tem para viver a vida, tem as coisas que você precisa fazer né, para sobreviver, Tipo, trabalhar, tipo, tomar banho, escovar os dentes, são coisas que você precisa cumprir no seu dia a dia. E esse só vou dar uma olhadinha, ele te desvia do foco que você de deveria ter. Então, esse só vou dar uma olhadinha, ah, mas é só um pouquinho, Ah, eu vou jogar só 10 minutos de videogame, eu duvido que alguém estabeleça, eu vou jogar 10 minutos de videogame e fique 10 minutos jogando, a pessoa fica no mínimo uma hora. E vai deixando para depois aquilo que precisava fazer. Ah, eu tô com preguiça de lavar louça, então vou deixando ali, vou deixando, vou deixando, vou deixando. Eu conheci uma pessoa que ela lavava louça uma vez por semana. É sério isso que eu tô falando. Eu fiquei com nojo, né? Claro que se a pessoa me convidasse para jantar na casa dela, eu acho que eu não ia, né? Porque eu acho que o troço fica tão horrível que não tem mais como limpar uma hora. Uma vez por semana a pessoa lavava a louça, ela ia acumulando, acumulando, acumulando. Imagina o estado que ficava a cozinha. Isso não é julgamento, porque cada um faz o que quiser da vida, né? Mas provavelmente é uma pessoa que tem procrastinação, que tem essa energia do: ah, vou dar só uma olhadinha, vou fazer aquilo ali agora, porque é o que eu tô assim" e vai deixando o restante, né? Quando a pessoa vê, ela tá morando no meio da bagunça, ela tá trabalhando no meio da bagunça e a vida dela se tornou uma bagunça e fica mais difícil de arrumar. No almoço, eu respondo. Então, a pessoa que deixa para olhar mensagens né, de WhatsApp, enfim, de aplicativos, na hora do almoço, a comida não desce direito, porque claro que no meio de um monte de mensagem vai ter alguma mensagem de estresse, vai ter alguma mensagem com algum problema. Então, é muito importante você colocar o horário do seu almoço como um horário sagrado, porque o corpo precisa desse horário para fazer a digestão dos alimentos, o corpo precisa desse horário para depurar né, aquilo que você comeu, e se você fica ali com aquela emoção negativa olhando o noticiário é, enfim, procurando informações que não tem a ver ali com aquele momento da alimentação, isso vai acabar prejudicando a sua saúde, você pode vir a ter uma gastrite, uma dor de estômago algum problema mais sério né, na, na região digestiva, tá bom? Então quando estiver comendo, come. Conecta sua mente com o alimento e não com um outro universo, tá? Porque senão vai fazer mal para você. E o último, não deu tempo. Isso aqui acontece quando você fica, puxa, não deu tempo. Eu ia falar bah, né? Ba, é uma coisa gaúcha. Bah, não deu tempo. Puxa, não deu tempo. E a pessoa fica se chicoteando, se punindo porque ela não conseguiu cumprir toda a agenda dela do dia, porque ela não conseguiu fazer tudo o que precisava. Então, não fica se culpando, se chicoteando, porque isso não vai resolver a tua agenda, não vai resolver o que você precisava fazer. Às vezes, a gente precisa se permitir também, né? assim como tem o outro que deixa tudo para depois, que deixa a louça uma semana na pia, tem aquela pessoa que quer fazer, fazer, fazer, fazer, fazer e não consegue relaxar. Então, é importante que você se permita, de vez em quando, ter hábitos de relaxamento, de parar, de dizer, não, agora não é o momento, eu não vou fazer isso agora, eu vou me permitir dar uma descansada, o dia hoje foi muito puxado e eu vou fazer depois. Então, tudo é equilíbrio. E a fita energética, ela vem nos ensinar exatamente isso, né? que nós, seres humanos, somos um conjunto de energias, um conjunto de frequências, que nós somos seres energéticos, e que todas essas coisas influenciam no nosso campo de energia, influenciam na nossa saúde, porque saúde ou doença começa no campo de energia. Um campo de energia vitalizado, cheio de energia vital, ele vai formar um escudo que pede a entrada de doenças, de energias que desequilibram o nosso sistema. E um corpo debilitado energeticamente, ele abre muitas brechas para vírus, para baixar a imunidade, para atrair certos tipos de doenças, né? então a fitoenergética tem na natureza 118 plantas que ajudam a gente a manter a nossa energia sempre em dia, sempre equilibrada, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E aí? Me diz aí nos comentários se você tem essas coisas que eu falei aqui. Esses cinco tipos de bloqueios aí que podem estragar a sua saúde. Comenta aí, adoro ler os comentários, adoro interagir com vocês. Quero deixar aqui um grande beijo, pedir para você acompanhar sempre o nosso canal e acompanhar também o workshop da fitoenergética que vai acontecer aqui. Então, fica ligado, esteja sempre junto com a gente, para a gente entrar nessa vibe da energia das plantas e curar a nossa vida, das pessoas que estão ao nosso redor e ajudar a natureza a se curar também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!